Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, e esse é o meu sinal na comunidade surda. Sobre o que nós falaremos no vídeo de hoje? Falaremos sobre como evitar o português sinalizado. Muito interessante, não é mesmo? Mas antes, eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo pois isso nos ajuda a preparar e a criar novos conteúdos semanalmente sobre a cultura surda e a Libras. Então, vamos lá para o tema sobre como evitar o português sinalizado. Vocês precisam ter atenção em relação a algumas questões. Vamos ver um exemplo. Eu vou... Da minha amiga. Vocês perceberam o da? Evitem utilizar na Libras. Nós temos que ter cuidado em seguir a estrutura do português. Pois a estrutura da Libras e do português são completamente diferentes. Muito diferentes. Por isso é importante nós entendermos cada estrutura. Vejam a próxima frase. Ele é muito bonito. Perceberam a frase na estrutura do português? Ele é muito bonito. Perceberam o é? Isso é seguir a estrutura do português. Por isso, vocês precisam ter cuidado e não misturar as estruturas de Libras com o português, pois são completamente diferentes. Vejam agora algumas estratégias. No português nós falamos, ele é muito bonito, certo? Mas vamos ver em Libras agora, ele é muito bonito, perceberam nas minhas expressões? Ele é muito bonito. Isso significa sinalizar naturalmente, por isso nós precisamos perceber que as estruturas são completamente diferentes. Outra frase do português. Eu vou junto com a minha mãe. Com minha mãe? Como assim? Essa frase está no português, ok? Como nós podemos sinalizar esta frase? Eu vou junto com a minha mãe. Simples, perceberam? Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem colocar aqui nos comentários sugestões e curiosidades que você tem sobre a cultura e a Libras, que nós vamos postar posteriormente. Tchau!